É fato. Empresas não possuem acesso ao software usado nas urnas eletrônicas. E não há qualquer evidência que companhias públicas e privadas tenham fraudado as eleições deste ano. O programa usado nos equipamentos é desenvolvido e gerenciado pela própria Justiça Eleitoral. Qualquer informação que afirme que o resultado das eleições deste ano pode ser modificado, como essa mensagem compartilhada nas redes sociais sobre possível alteração dos algoritmos, é boato. Não deixe as fake news irem para as urnas. Vote consciente e sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.